Você é cruel, hein, amigo? Saiba que não tenho piedade de ninguém. Round 1. Fight. E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Eu estou jogando nas ranqueadas, enfrentando esse inimigo do terror, que é um o Gui. Que não é fácil. Ele rouba, rouba, rouba. Vai ficar soltando o Sonic Boom dele E eu dou o meu bem pilão na cara Pra ver se ele é ensina direito <risos> tá Droga, que cara resistente Ó, pilão de novo O esquema é Chegar perto, como eu sempre faço Que é a jogada de F, matar logo esse Venha, maldito, sufranco. Desesperar, isso. Toma! Toma, a mãozinha. Paga o aluguel você também. Aqui só dá defesa. Talvez ele pare um pouco. <risos> ah, de longe, né? Não, ele... O cara tá esperto também Tomou meu garrão de urso Ah, cara Toma, dia Vai pro chão Não, ele achava que ia ficar ali de boa Toma Você ficar lá Vai falar? Toma! Ai! <risos> Olha! You win. Round one. one. Fight. Meu, começou ele, roubado. <risos> oh, enfrentar o Guilherme é difícil, gente. Quem gosta de enfrentar o Guile? Comente aí, por favor. E quem joga com o Guile? Deve gostar também, né? É um personagem bom. E eu tô aqui apanhando. Gente, não dá assim, não. Vai pra lá. O cara saiu do jogarrão. Meu, meu, pra eu agora ter que ganhar aqui com tudo. Calma aí. Vai Mas... Esqueceu, é? Mata! Ai, só falta um pedacinho Gente, eu tô quase morrendo Ai, só o risco! Meu, que medo Meu, tá quase morrendo, gente Round two. Nossa, enfrentar a personagem é mata-coração. <risos> Para! Não, e o cara ficou doido aqui. O que vai fazer? Gente, que isso? Me deixa em paz. Vou tentar chegar até passar aí? Ah, meu Deus! Não, por favor, eu preciso fazer um golpinho. Muito bom. Ai, meu Deus, Já que coisa! Ai, <risos> de honra isso, gente. Agora você vai aí. I am the protector of Russia's sky! Protetor do céu. Protetor do céu. Meu, porque na jogar a gente toma tudo, mas o importante é vencer. Vai pro chão! Tem que dar de, que dar de tudo. aqui. Assim. Nada é não, perdi. Já basta ter, ter, ter levado no perfeito. Sai daqui, seu Sonic Boom. Meu, o cara tá um pouquinho com ele também. Vai. Vai, Maria! Ai! Ai, só falta um pouquinho! A vitória Maldito, Volta é um cara difícil. Morre you win. E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixar nos comentários Que eu sempre respondo E também ativar o sininho viu Pra vocês receberem Toda vez que eu posto os vídeos Pra vocês receberem E é isso aí, tchau